O futuro da Fórmula 1 não começou ainda, mas está cada vez mais próximo. O novo visual dos carros da categoria para 2022 foi revelado nesta quinta, 15 de julho, em um evento em Silverstone. O destaque é um só, um visual agressivo, fruto de uma reformulação completa de conceitos aerodinâmicos. O carro-conceito tem um visual futurista, com detalhes fundamentais. As asas, tanto dianteiras quanto traseiras, serão simplificadas. Os bargeboards, boards, estrutura lateral dos carros, serão completamente eliminados. Os sidepods, entradas laterais de ar, também terão de ser redesenhados. Na dianteira, o bico se torna ainda mais baixo, com um perfil que não era visto desde o começo dos anos 90. O carro conceito é o mesmo que já tinha vazado em junho, a diferença é que o modelo apresentado pela Fórmula 1 tem os pneus de 18 polegadas, que é uma novidade da categoria para 2022. Mas até por tratar-se apenas de um carro conceito, ainda é difícil saber como será o visual final dos bólidos de 2022. As equipes trabalham para seguir as novas regras, mas sempre em busca de furos no regulamento. A apresentação, de certa forma, deixou algumas dúvidas. Porque o programa que a Fórmula 1 levou ao ar em suas plataformas digitais mostrou um modelo renderizado, um desenho, em que certas partes eram bem diferentes das vistas no carro real que estava na pista inglesa, isso ficou notório na asa dianteira. A grande peça no desenho tinha uma espécie de extensão que ia para além da parte final do bico, lembrando uma raia, o carro real tinha um bico que terminava à frente da peça como um todo. O novo carro tem a missão de facilitar disputas por posição. O regulamento técnico atual, que pouco mudou desde 2017, leva a carros que geram muita turbulência. Quem vem atrás perde rendimento e, por tabela, enfrenta dificuldade extra para fazer ultrapassagem. É assim que o DRS se tornou tão importante na Fórmula 1 atual, já que compensa o pouco downforce com mais velocidade nas retas. O impacto do novo regulamento com a aerodinâmica simplificada é grande. Cálculos da Fórmula 1 projetam que um carro de 2022 no ar sujo terá 86% do downforce que teria no ar limpo. Com os carros atuais, esse número é de apenas 55%. Sim, um carro atual perde quase metade da capacidade de fazer curvas quando está muito perto de outro. O que segue igual é a dimensão dos bólidos ainda com grande distância entre eixos e a dianteira alongada. E você, gostou do carro 2022 da Fórmula 1? Escreva aqui nos comentários do nosso vídeo, deixando sempre aquele joinha, ativando as notificações do nosso canal, clicando no sininho e, claro, se inscrevendo no Grande Prêmio.